Às vezes o Facebook dá aquela mensagezinha lá embaixo, né? Alcance mais pessoas com essa publicação. As pessoas estão turbinando publicações como será que vale a pena, tá, tá, tá, tá, tá, tá que é o nome da publicação, né? E aí ele quer que você venha aqui e aperte, ó, turbinar publicação. Não faça isso. Porque você não deve fazer isso. Eu vou te mostrar como você deve fazer, um dos motivos que você deve utilizar o gerenciador de anúncios. Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui. Essa é a conta de um dos meus clientes, um dos clientes que nós atendemos. E ele trabalha com feira de louças e anuncia para as cidades aqui da região. Eu estou aqui rodando com ele é, quatro anúncios, tá? Um para Arapongas, dois para Rolândia e um para Cambé. Eu vou analisar as métricas desse, desse anúncio de Cambé, aliás. É, o, a métrica que eu quero utilizar para ver se, ou qual está performando melhor é a quantidade de tempo que as pessoas estão assistindo o vídeo dele então quando eu rodo aqui ó, eu vejo que nesse, nesse conjunto de anúncios aqui é, eu estou anunciando aqui para as pessoas que visualizaram 25% dos vídeos que tem na página do facebook dele então quando eu anuncio para as pessoas que já assistiram pelo menos 25% dos vídeos que ele tem né, na, na página dele, eu vejo aqui que o resultado é melhor. A média de tempo que essa pessoa fica assistindo os vídeos dele, é de é, esse anúncio dele que nós fizemos, é de 10 segundos. Então, como eu sei que é, as pessoas estão interagindo mais com esse, com esse anúncio, esse público tem mais probabilidade de interagir com o anúncio dele, eu vou fazer... Uma, uma otimização aqui é, mexendo no máximo e no mínimo O que que é máximo e mínimo? se você ver aqui eu estou estipulando aqui ó na campanha nessa campanha 50 reais por dia tá então tá aqui ó investimento diário 50 reais por dia. Quando eu vou mexer no máximo no mínimo eu quero dizer o seguinte que esse valor de 50 reais por dia é para a campanha toda, que está rodando somente em Cambé. Nessa campanha toda, existe um conjunto de anúncios. Os conjuntos de anúncios são os públicos diferentes que eu escolhi para anunciar esse mesmo, esse, esse mesmo vídeo que nós criamos. Tá? É um videozinho que a gente criou. Está aqui o vídeo. E eu anuncio para diferentes públicos. Tá? Entre esses públicos, o que mais está performando, é o melhor está performando, é esse, quem visualizou 25% dos vídeos. Tá? e o que que eu vou fazer eu vou entrar nesse público vou vir aqui embaixo e em mostrar mais opções vou editar vou clicar aqui no cantinho ó, editar e aqui eu vou selecionar aqui ó limites de gastos no conjunto de anúncio tá então o que que eu vou fazer eu vou dizer para o facebook o quanto que eu quero que ele gaste no máximo ou no mínimo com este conjunto de anúncios. Então, daqueles 50 reais diários que nós estipulamos para a campanha toda, eu quero que nesse, nesse público específico ele gaste no mínimo 10 reais por dia. Então, eu coloco 10, aperto o Enter, ele vai, ele vai, ele vai entender e eu estou determinando que o algoritmo do Facebook gaste no mínimo 10 reais por dia nesse anúncio, então o que eu estou dizendo para o Facebook? Que eu gostei da performance desse, desse público e eu quero que ele invista mais nesse público, porque quando a gente coloca 50 reais por dia e coloca todos os conjuntos de anúncios nos primeiros dias a gente deixa rodando para ver é, para quem o Facebook está entregando de acordo com a performance e a resposta que esse público vai tendo e dependendo da métrica que você quer escolher, você vai poder dizer: eu quero que entregue mais para esse ou menos para aquele. Vamos supor é, que eu tivesse. É, que eu quisesse que, que esse público não estivesse desenvolvendo muito. falando não, esse público não tá gastando, eu não gostei do jeito que ele está tá entregando. Vamos, vamos para outro público aqui dentro desse mesmo conjunto de anúncios. Aqui eu cliquei embaixo em publicar, né? Para ele publicar. E vamos, vamos analisar os outros públicos, ó. Geral Cambé mulheres de 35 a 65 a 60 anos nessa mesma lógica ó uma média de 8 segundos é, do anúncio tá reprodução de vídeo de três de mínimo 3, 3 segundos 7 mil e poucas pessoas visualizaram e assim por diante dentre todos esses públicos quem está desenvolvendo pior aqui, é as pessoas que se envolveram no instagram nos últimos no último ano então como eu criei esse público eu peguei todo mundo que se envolveu no instagram da dessa conta nos últimos 365 dias e gerei um público falei facebook entrega para essas pessoas só que essas pessoas não não estão interagindo né tanto que tem aqui poucas reproduções e pouco tempo médio que essas pessoas é, ficam assistindo o vídeo então, não interessa muito para eles esse anúncio. Então, eu vou aqui, para evitar que o Facebook gaste mais dinheiro, o Instagram gaste mais dinheiro com esse público, sendo que esse público para mim não é muito bom, eu vou novamente aqui, no conjunto de anúncios que eu quero, rolo, vou buscar aqui a informação, mostrar mais opções, clico aqui em editar, vou lá, seleciono a caixinha limites de gastos no conjunto de anúncio. E vou lá agora no mínimo. No máximo. Lembra que eu no outro regulei aqui o mínimo? Agora eu vou no máximo. Então eu quero que no máximo o Facebook gaste por dia com esse público R$ 2,50. Porque ele é um público ruim, eu estou investindo R$50. Acho que 2,50 é muito pouco. Mas vou colocar aqui R$ $5. Então, no máximo, por dia, o Facebook, ele não vai deixar? Eu tenho que gastar no mínimo R$ 5,40. Vamos colocar R$ $6, então. É verdade, é, de acordo com o dólar. Eu não posso gastar menos de um dólar por dia em anúncio. É uma regra do Facebook. Então, no mínimo, no, no, máximo, no máximo, eu vou gastar seis reais nesse conjunto de anúncios. Nesse público, nas pessoas que se envolveram no Instagram, da conta do, do, desse cliente no último um ano. Então, com ele, eu vou gastar mais de seis reais por dia. E assim eu vou determinando. Qual público é melhor para mim? Qual público é pior? Quanto melhor for o público, mais eu determino a quantidade que eu quero. Eu quero se o público é bom, eu quero que no mínimo gaste R$10 por dia da minha verba. Se minha verba é R$50, 10 tem que ser para esse público. Não pode ser para outro. Se o público está ruim, R$50, então, é, é, é, é, então no máximo vai tanto. Ó, outro público que está ruim, resultado 7. O, a quantidade de engajamento ainda está boa pessoas, por mais que sejam poucas pessoas que estão sendo atingidas mas tem bastante visualização então ele é o segundo aqui na linha eu quero que as pessoas assistam o um vídeo tá? essa é a métrica que eu quero que eu quero aumentar a visualização dos vídeos ele está com 9 segundos de um vídeo que tem 30 segundos é um terço do vídeo então eu vou vir aqui e vou dizer para o Facebook gastar mais com esse público aqui. então eu vou lá em editar no conjunto de anúncios rolo aqui, mostrar mais opções, editar, limite de gastos, e eu quero que ele gaste no mínimo 10 reais com esse público. O que, que eu fiz? Dos 20, então eu já tenho que calcular, dos 50 reais, 10 reais ele vai ter que gastar com esse público e 10 reais ele vai ter, vai ter que gastar com aquele outro público de 25%. Então 20 reais já está comprometido dos 50. Os outros 30, é ele que vai decidir. Fora, lógico, sim, os seis no máximo, né? Que eu vou. que eu, que eu falei com quem, com, com o público do Instagram. Mas aqui então, é, 20 reais, ele já é obrigado a gastar. 10 nesse público e 10 no outro público. Ele vai escolher entre os outros públicos quanto que ele vai colocar em cada lugar. É o robô do Facebook que faz isso. O algoritmo. Ele vai escolher quanto, quanto que ele vai colocar de 50 reais nos outros públicos. Porém. Ele pode colocar no máximo R$6,00 naquele público que eu achei que está muito ruim. Então, esse é um tipo de otimização que nós fazemos e que só é possível você fazer se você estiver fazendo seus anúncios. Através do gerenciador de anúncios e não vindo aqui... ó. Turbinar publicação. Está vendo o que aqui ele está falando para mim? Ó? Alcance mais pessoas com essa publicação. As pessoas estão turbinando publicações. Como será que vale a pena? Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Que é o nome da publicação. né? E aí ele quer que você venha aqui e aperte. Turbinar publicação. Não faça isso. Você vai estar tá jogando seu dinheiro fora. Porque quando você faz isso, você não consegue ter essas otimizações. Não consegue ter segmentação de público. Enfim, ele te dá muitas poucas opções de métricas para você trabalhar otimizar e utilizar Você só consegue fazer de forma profissional eficiente e fazer com que seu dinheiro renda se você tiver aqui no gerenciador de anúncios ó, que é aqui essa é a plataforma correta quer saber como acessar o teu gerenciador de anúncios como utilizar o teu gerenciador de anúncios como fazer essas otimizações dos anúncios na tua página do Facebook ou na tua conta do Instagram ah Rodrigo, mas eu não uso Facebook só uso Instagram, não tem problema a gente trabalha com todo esse processo somente para o teu público de Instagram quer saber mais como fazer isso me chama no WhatsApp, clica no botão no, e um link que tem nessa publicação em algum lugar aí dessa página onde você está assistindo, não sei se é no YouTube, no Face, no Insta em algum lugar vai ter um link clica que vai cair direto no meu WhatsApp e lá você me chama e a gente começa a gente continua essa conversa do lado de lá beleza valeu espero que tenha serviço para você e que te ajude a aumentar aí as vendas de movimento e a prosperidade da sua loja até mais até a próxima